E vocês acharam mesmo que eu não ia trazer o Pinguim Dimension, que é o novo Clube Pinguim Brasil, com o nome mudado. Isso é um Calho, saudade do Caio. Inclusive, vai sair, acho que no canal do Golast, eu não sei se vai sair o vídeo sobre o Clube Pinguim Brasil, viu? Tome cuidado, eu postei lá no, no meu Twitter, inclusive segue meu Twitter para saber de mais coisas. No último vídeo, o Golast falou em citar o Clube Pinguim Brasil no próximo vídeo dele. É bem bomba por aí, né, gente? Esse novo jogo, aqui o Pinguim Dimension é criado pela mesma equipe do Clube Pinguim Brasil, mas só sem o Calho e o Giro. Então eu venho conferir, porque vocês me pediram muito no último, na último vídeo não. Foi na última live que eu fiz do Clube Pinguim Avalanche, divulgando ele. Eu preferi divulgar ele primeiro, porque quase ninguém conhece ele e ele é muito bom também. Esse aqui todo mundo já conhece, já tem 4, 4 bilhões de seguidores no Twitter. Hein? Nossa, tem muito jogador no Discord deles e eu tô aqui pra jogar esse Clube Pinguim. Primeiramente, eu gostaria de que vocês me seguissem lá no um novo canal de Clube Pinguim que é lá onde eu vou postar todas as atualizações de Clube Pinguim. Ou seja, aqui eu tô postando para divulgar, né? Esse próximo canal que eu vou precisar só Clube Pinguim que é esse daqui. Então não percam lá. Vai ter muita coisa sobre Clube Pinguim. Confere a aba comunidade de lá também. Que eu já vou começar a postar coisa nos próximos dias. E vai ter vídeo de atualização de Clube Pinguim só lá. Aqui não vai ter mais. Esse daqui é porque, como eu fiz com o Clube Pinguim Avalanche, eu quero fazer com esse daqui também, né? Apoiar eles. Esse projeto, incrível que é o Clube Pinguim. Então, primeiramente, eu já fiz minha conta. Para você criar uma conta, você vai entrar nesse site aqui. Vou deixar aí para vocês. O site oficial do Pinguim Dimension. É o Clube Pinguim Brasil, gente. Só que trocou o nome para não saber, entendeu? Aí tirou o clube e só ficou o Pinguim. Porque se digitar Clube Pinguim, vai aparecer. Um bocado de digitar um clube pinguim no Google Vai aparecer um bocado de clube pinguim o Pinguim Dimension não vai aparecer Porque não tem a palavra clube, gente então, shhh, então é só pinguim Dimension Não é clube pinguim Dimension, não, tá? Inclusive, alguém usou o meu nome lá Vamos criar uma conta Alguém usou meu nome Olha, é, gente Safada Eu criei uma conta chamada Fabraince Que já tá sendo usado Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta Mostrando aqui pra você eu Vou criar uma conta é, Juninho não vai ter, né? Juninho, não binário Ai, gostaram, gente? Eu vou escolher um uma cor. Escolhi vermelho, né? Não preto, que é a cor da undinha, né? Eu me identifico muito com a andinha, gente. Vou ser meio gótico nessa conta. Ai, adoro. Eu vou concordar aqui. Escolou balão. Já vou escolher. A senha vai ser um, dois, três. Ui, tá aparecendo a senha, bicha. Aí dá pausa aí nessa merda. Aí eu vou colocar e-mail e a senha. Eu já criei com esse e-mail, mas aqui não, nem mostrou se tá certo ou errado. Esse e-mail existe. Eu prefiro que vocês criem com e-mail existente, tá? Não e-mail temporário. Gente, criou com o mesmo e-mail que eu criei. Ou a conta foi pra aí. Ok, né? Então vamos lá fazer longuinho. Como não tem um Fresh Play. Não vai dar para fazer longuinho aqui, né? Então eu vou copiar. Vou fechar o site aqui. Porque eu tô pela Microsoft DG E não suporta mais o Fresh. E aqui eu vou recomendar para vocês. Esse navegador Fresh Brown Que é para vocês jogarem nele. Sem baixar o executável. O launch do Pinguim Dimension. Por quê? Porque eu prefiro ele. E você não precisa ficar baixando por causa de coisa. Por causa de Clube pinguim Só é para jogar Clube Pinguim gente. Esse aqui é o site oficial. Então, vocês entram aí. Tá aqui na minha área de trabalho. Vou arrastar aqui. O New Club Pingui, eu vou excluir, porque eu vou jogar no Fresh, no Fresh Browers, mas o New Club Pingui é muito bugado, gente. Sim, eu excluir exclui aqui. E eu tenho um launch ainda do Club Pingo Brasil, né? Como vocês podem ver. Eu posso usar o New Club Pingo aqui. Por quê? Porque ele é todo bugado, gente. O launch dele é muito pesado. Eu já ensinei como fazer isso. Você pode fazer isso com o Pinguim Dimension, mas eu ensinei lá como fazer, como usar o launch do Clube Ping Brasil, para jogar New Clube pinguim pode ser Pingue de ou Club Avalanche, pode ser qualquer Clube Penguin. é só você pegar o LL do site, que eu tô copiado aqui, vou abrir o Fresh Brawl agora ó lá, eu a bomba do New Clube pinguim Deus me livre, gente não sei porque ainda estava instalado isso não faço ideia, olha dessa bomba aí, se queria abrir duas janelas aqui, eita, tá bugando o PC, gente o Fresh Brawl tá bugando o PC, deve ser o New Clube pinguim certeza, que eu tô Excluindo ele aqui, ó. Aí vou aqui abrir outra página e vou colar Eita poxa, é o New Club Ping, gente. Olha o que faz com o nosso PC: conexão pinguim pw pt. Na verdade, tem um play conexão pw barra pt barra hashtag barra Longin. No caso, essa tela é de Longin, né? Já tá carregando, gente. Não sei porque eu abri o prop de comando, mas beleza. E aqui o New Club Ping vai ser apagado. Agora eu vou testar se a conta foi e tá em aqui é o pro grade no. Baixe o último Adobe Play para jogar no clube pinguim. Eita! Sério que tem que fazer isso? Vou dar um no. O que que acontece se eu dar um no? Será que vai? Tem que ir, porque foi com os outros. O que com isso não vai? Se é o que? A Anitta? Ah, mas rapaz. e meu Deus. Sem querer aqui. Vamos lá. Aqui minha conta. Vou entrar com outro pinguim, que é o Juninho não binário. Já vou pedir um banheiro unissex para eles, tá? Vou lembrar minha assim, senha, porque só eu uso esse navegador. E tá aí, pinguim de mencho, Bem fácil de entrar entrar e jogar no Fresh Brawler eu só tenho um servidor ainda que ver o volume aqui né se tiver alto aí ah, onde pode acontecer as live no outro canal talvez vai ter live então se inscreva eles precisam confirmar a conta e eu sou ping 1484 gente já tem um bilhão de assinante e tá é meio rosinha né eles gostam da cor rosa adorei Nossa que coisa é esse mapa que mapa feio esse não sei o texto Ah eu prefiro o mapa <risos> Incrível É o Clube de Brasil O Clube de Brasil voltou Chore no banho E pra avisar Já não tem ainda o Dojo Ou oh, tem Não tem ainda o Dojo Você precisa falar De um deck para jogar Por favor ele com o Sensei Mas ah, cadê o Sensei? Beleza A Sensei tá lá fora Sensei vem cá meu filho Ui agora que ele apareceu Nossa todo lagado Que isso gente Que lag é esse? Sensei Senhor da alegação Gente O lag Misericórdia Ok gente O jogo ainda tá em beta né vamos fingir que ainda tá em beta né porque já saiu do Beta Estreou 2 de abril de 2023 hoje é de 20 dias após mas vamos esperar que eles melhorem tá igual no Club Pingo gente eu não sei se é se é o Flash Brown né? tá assim e para você baixar o cliente eu vou deixar aí já para vocês ir direto quem não pode ficar colocando muito link né gente de coisa para baixar mas eu vou deixar para vocês aí tá aqui no servidor deles Navegadores é navegador com flash Maxi Tron Nitro Olha eu tenho esse navegador e o flash blau. Você pode testar. Ah, tem flashball para Mac. Que é para... Que é pra maçã, né? Os área da maçã, da App Store. E no celular você usa o puffin, tá aqui. Eu tenho tudo aqui, eu vou deixar também tudo aí. Você coloca na versão para o computador, versão desktop. Aqui o site. Aqui o flashball para Mac. Aqui o site da flashball. E aqui Maxi Então, Talvez eu vou testar aí também. Esses navegadores. Porque joga tudo em uma vez. Eu joguei Transformista e deu pra jogar. Então jogos em flash dá pra jogar. Que isso? Quem é esse? Ei, hein? tá com o nome vermelho aí. Ai, eu vou deixar lá também para facilitar tudo no meu servidor, o clã lobo ninja aqui em craqueado forums. Eu vou fazer, vou colocar tudo vou só, dar um copiar e colar e colar aqui. Como ter acesso ao pinguim de e para você baixar o cliente aqui ó, vamos ver, clicar para ver o jogo tá funcionando aqui também. Tá menos um lag, deve ser o dojo mesmo. Que eles ainda não consertaram. Não tem para maçã, só tem pau índice que é esse aqui é O segundo a gente, se não tiver segundo, é esse ponto executável. Ponto exe. é esse segundo aí. Vocês de baixar, só tem para um de Sanones aqui, entendeu? Só tem que sim. Vocês podem baixar, eu não vou baixar, né? Vai que eu pego um vírus, um spyware <risos> Gotarticos versão 1.1.0. Como eu ia completando para jogar no celular, você tem que o que? Tem que colocar na versão para computador, versão desktop, lá nos três prontos. Procurar o meu tutorial de como fazer aqui, porque eu nem lembro como que faz. Só você assistir os vídeos, gente. Vem aqui na aba vídeo, pesquisa, ver qual vídeo você quer assistir. Tem muitos vídeos legais aí. Vocês que não assistem, aí como vai saber, né? Foi nesse aqui, gente. Nesse vídeo, vamos misericórdia. Quase perdi meus sentidos. É esse vídeo aqui, né, gente, que eu ensino a como usar o app do Clubing Brasil para colocar outros clubes pinguim, e tem aqui o um tutorial. Você pode fazer o de mexe. Eu não vou fazer. Se quem quiser é só procurar, tem muito vídeo legal aqui. E vocês podem até reassistir os outros vídeos. Que estão incríveis. Eu arraso. Esse daqui é a página do Max Nitro. Pois eu vou querer ver ele. Se ele me agrada. E se vocês querem que eu traga, eu vou trazer depois. Não se esqueça de entrar no meu servidor e ver todas as salas. Tem muita coisa legal lá. E até a próxima. Ah, Fé, mas vocês tinham o launch do Clube Pinguim Brasil, não sei lá, não sei que que fulano tal falou Ah, mas o Clube Pinguim Brasil já tava 5 anos no ar Ah, mas você tinha doninho o Clube Pinguim Ah, porque eu não conhecia o Fresh Brawl e outros navegadores de, de Fresh Porque senão eu já nu nunca teria instalado aquele aplicativo Ah, menção da equipe do Clube Pinguim Brasil É a mesma equipe do Clube Pinguim Brasil E se falhar na criação de conta eu só eu fazer de novo Porque a primeira vez que eu fiz, falhou